Acabei de assinar um decreto que autoriza o início dos estudos para a capitalização da Eletrobras, tão logo o projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional.